Fala, fala, galerinha. É Oi, eu sou, a eu, sou Norberto, eu sou o Norberto, esse é um elefante literário, e a gente veio trazer as nossas impressões sobre a adaptação do livro Todo Dia, de David Levittan. Esse filme foi lançado no final de julho, dia 20 e pouco, não foi? Ah, foi no final de julho por aí. E, pra quem não conhece a história, vai mandar a história de Ei que é um A que é um, Uá, que é um ser Muito que legal. vai... É uma, uma, uma coisa. coisa. Que vai acordar em corpos diferentes a cada dia. E aí, ele vai... A única regra é, ele... Ele vai acordar em corpos que estão próximos, tipo, geograficamente, geograficamente falando. E, que, é e que, que tem a mesma idade. Então, que ele. É, que ele, exatamente. Ele, por si só, ele faz de tudo pra não influenciar na vida dessas pessoas, porque a pessoa meio que tem um apagão durante um dia e depois volta ao normal. E aí ele faz de tudo pra só seguir o fluxo da vida da pessoa, só que um belo dia ele se apaixona, e aí, a partir desse dia, ele faz de tudo pra reencontrar Ryanon, né? Que é a menininha que tá afim e tal. É basicamente isso. Vale logo lembrar que a gente achou aqui que a adaptação foi muito bem feita. Sim, muito Ela trouxe meio que um pouquinho de, de Todo Dia e um pouquinho de Outro Dia. Embora a gente não tenha lido ainda, foram comentários que a gente recebeu. Isso que a gente pode perceber um pouquinho no filme. De, tem esse clima leve de tipo, descontração, apesar de ter os seus momentos mais né, dramáticos e mais, de romance. É tipo assim, porque Outro Dia ele é, na, é a mesma história, só que na perspectiva de Rihanna. E aí, no filme, eu acho que é muito mais fácil você conseguir adaptar isso. Porque o, o livro é feito em primeira pessoa, então a gente uhum. também não tem como. Então eles trouxeram de uma maneira muito massa, porque eles conseguiram adaptar muito bem. E aí a gente consegue ter uma, um parâmetro maior. Assim, não tem só perspectiva exata de ele. Então ficou muito bacana isso na opinião da gente. Eu, inclusive, achei ele e Simon, até agora, esse ano, melhores sim. adaptações. Fácil, assim. Muito, é, muito fácil vai vale dizer, tipo, não é o um filme, ai, o melhor filme da sua vida. Não. Ai, até porque o, o, o livro, assim, o livro, é ah, o livro é top, né? <risos> Mas, unha. o filme você assistindo por si só, não, ele tem uma cara de Sessão da Tarde super bem feita. É, tipo assim, totalmente. né, nesse, nessa vibe. Mas eu acho que a vibe, né, de ser uma coisa mais leve, de ser uma coisa que você fica assim, com o coraçãozinho aquecido, que você já tem no livro, eles conseguiram retratar não, muito bem certeza. no filme. sim você fica, ai, sabe, quando você hum. fica felizinho, pronto. É esse tipo de filme. Vale lembrar que tem atuações muito legais de pessoas, inclusive, ainda desconhecidas, pelo menos por mim e por tu também. É, é um elenco mais jovem. Tem pessoas que a gente encontra em algumas séries. Por exemplo, o protagonista, Sensei né o menino Justin, ele fez a série aquela série The Get Down e fez outros filmes que eu vi recentemente. Enfim, mas são atores jovens, atores já apareceram em outros cantos, assim, salteados. E são muitos atores, porque, enfim, cada dia ele acorda no corpo de uma pessoa diferente. Isso dá uma cara de é, malhação. O não, não é é uma malhação bem boa, assim? É, foi ótimo. Amei. É, eu lembro que é alguma coisa do, de, de As Vontagens Invisível. Não sei se é o diretor. É a menina. A menina. O quê? Do cabelo curtinho. Não. Ou é diretor ou é o, o roteirista. Alguma coisa de de. então tá fala assim. assim. Fala isso aí mesmo. Tá. Tem alguém da produção. Ah, e tem alguém... Eu não lembro se é o diretor ou produtor. O é roteirista, não lembro, mas alguém é o mesmo de As Vetagem Sem Invisível, né? Que pra quem já viu, é um filme também super leve, super inspirador e super bem feito, assim, muito, muito bacana essa vibe jovem escalada. <risos> Já, Já pegando o gancho dessa parte que eu disse né, de muitos atores que estão presentes no filme nessa adaptação, a gente tem aqui também presente a representatividade, né? O que é muito importante e que é sempre frisado no livro, porque até porque ele, ele não tem sexo definido, masculino ou feminino. Então, independente do corpo que ele apareça, que ele acorde naquele dia, ele vai atrás de Rihanna mostrar que ela pode na verdade se apaixonar por ele enquanto ser e não pessoa casca, né? Tipo, é. a aparência. Bacana. Ah, por último, eu queria falar que assim, pelo menos pra mim, esteticamente falando também foi um filme que me chamou a atenção mais uma vez, não foi um filme assim, revolucionou Grazinha. a minha vida mas foi um filme que eu achei agradável de ver. Tem cenas muito bonitas. Tem uma, uma fotografia legal e tal. Além de ter essa ligação com a história, é uma coisa agradável mesmo de se ver, tipo, visualmente falando. Se você conhece a história de todo isso se você já leu o livro e gosta, deixa aqui nos comentários também, porque é um livro que a gente ama. Se você já assistiu a adaptação ou tem vontade de ver, deixa aqui nos comentários também pra gente saber né o que vocês estão achando dessa... <risos> o que vocês estão esperando, né? Sim, sim. Dessas, dessas paradas. Lembrando que se você ainda não leu esse livro... Não, que... não tem como, não sei. <risos> o quê? O quê? Diga aí. Ele me interrompeu, eu não sei porquê, mas eu queria só dizer que tem um link aqui embaixo se você quiser comprar <risos> e você já lê já conhece, porque é uma história que também vale muito a pena ser conhecida. Real! Sabe? Não esquece, ó, de se inscrever no canal, mandar esse vídeo pros seus amigos, deixar o seu like, ficar ligado em tudo o que está acontecendo por aqui. Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! E é isso, eu sou a Norberto. eu sou a Norberta, é mais um Elefante Literário e hoje a gente trouxe aqui pra vocês a tag Histórias de Quintal. Que história de Quintal, pô? Não é não? Não. É o que a gente trouxe? Todo do dia gostar mais a sobre o filme. Tá bem, repete.